Nós somos do projeto da Onda Solidária e Onda Esportiva e você poderia mandar uma mensagem de incentivo para os nossos jovens atletas a se tornarem grandes jogadores como você, um dia. Primeiro, é um prazer receber vocês aqui. É, que os sonhos permaneçam e que todas essas crianças com o apoio de vocês é, possam vencer não só na vida esportiva, como na vida social, se tornando grandes mulheres, grandes homens. E eu tenho certeza que esse é o intuito é, da Onda, e, e, e todo essa questão que envolve né é, o desenvolvimento dessas crianças que sonham um dia chegar onde a gente chegou então eu tenho certeza que quando a categoria de base do Botafogo vai lá eles sonham um pouquinho e ter essa integração com o profissional também fazer eles sonharem ainda mais bom é só falar para eles que, que sempre tem pelos seus sonhos né que nessa vida não tem nada impossível e o, o esporte em si, ele traz muitos benefícios é, não, só, não somente economicamente não também como pela saúde então, falar pra ele que, que continue lutando que acredite nos seus sonhos que, que ele vai dar certo Muito obrigada Nada. Eu Já estive também no, no lugar dele né e sei o quanto é importante ter pessoas do bem pra, pra orientar da, da educação então Assim, eu falo que tem que ter foco, trabalho e sempre correr em busca do, do objetivo que a gente quer para nossas vidas. Estou é, aqui para desejar para vocês que vocês tenham um futuro brilhante, né? mas não pense só no esporte, pense também na educação que é muito importante para o crescimento de vocês, não só como atletas, mas também como seres humanos. E fica aqui o meu grande apoio e abraço a vocês. É prazer estar falando aqui com vocês. É, o incentivo é manter-se fortes. É, focados, estudar principalmente, é né, o primeiro passo para chegar aqui e ter, ter a educação necessária. É, não adianta nada, futebol e escola tem que se conciliar. É, e é isso, vamos manter Obrigada. focado no estudo e, e o futebol vai fluir. Saudações solidárias, né?